e vamos ao vídeo a boa tarde amigos fofoca hoje eu vou fazer um vídeo aqui da vara telescópica que agora nós terminamos ela colocamos tampão nela nós fazer uma demonstração dela e mostrar aí para os amigos como é que ela vai como é que ela ficou aqui ela está fechada aqui já tá pronta ela tem tampão dos todos os dois lados não é ela tá fechada na ponta da antena e tá fechado também o lugar da câmera aqui nós vamos demonstrar ela certinho <tos> Essa é a câmera. Aqui é onde coloca, por exemplo, ouro, diamante. Então aqui é o tampão. Aqui você tampa ela. Enrosca. E também nós tem aqui a parte de cima dela. Aqui já é a parte da antena. Esse é o tampão da antena. Tá dando... É para ver bem aí na imagem a antena tá aqui dentro ela tá aqui ó o tampão tampa ela aqui ó então você vai carregar você vai carregar o tubo assim ó, tudo, tudo fechadinho você coloca no bolso e carrega ele fechado aí você, você tira a tampa da antena só faz isso com ela para baixo e puxa a antena sem corre você puxa ela aqui ó Leva o dedo você puxa ela aí você trabalha nela na aqui você faz o L e ela trabalha na posição que tá aqui ó. então o pauzinho você coloca no bolso depois que você tira ele então ela trabalha nessa posição. Então nós vamos abrir a outra. Vamos pegar a outra também, fazer a demonstração dela. Vamos deixar ela aqui em cima. Aqui é o tampão. Também a câmera. É uma câmera boa. A câmera está lá embaixo. Dá para ver lá dentro. Bem, dentro lá, vamos trazer mais perto. Para que possa ver ela bem, lá bem dentro. Então essa é a parte da câmera. Agora aqui você coloca o tampão, você colocou, por exemplo, o or lá dentro, você tampa. Fecha ela. Aqui é a antena você vai desenroscar, você vai puxar a antena, esse é o tampão da antena a diferença do tampão da antena é que esse tampão aqui tem um furo que onde encaixa a antena porque é, a mesma, é o mesmo processo da outra, você, joga, você faz isso para frente, a antena vem, Ela vem, você leva o dedo aqui, ó. você leva o dedo e puxa a antena, então é o mesmo processo faz o L tá pronto o L então ela tá pronta pra trabalhar agora aqui tá o pai dela então vamos ver se eu consigo pegar bem na câmera então ela, você pode trabalhar com elas se tá usando elas você puxa as antenas usa as antenas aí você Parou de usar, você pega ela, apruma ela bem aprumada aqui, ó. Você apruma ela, deixa ela bem aprumada. E ela tá bem aprumada, ó. Você pega força ela para dentro. Coloca o tampão de volta. Coloca o tampão, tampa ela. Tá tampada, tá só o tubo. Que você pode carregar no bolso para onde você vai carregar aí no porta-agulho do carro, então não há necessidade de você usar uma mochila para carregar ela. A outra mesma coisa você levanta ela, deixa ela no prumo certinho, força ela para dentro e empurra ela pra chegar no fundo. Coloco, pego o tampão, coloco o tampão, tampa a antena, tampada tá tampado a antena e tampado o fundo que ela aqui é a parte da câmera. E aqui a parte da antena. Então você carrega os dois tubos. Os dois tubos você carrega eles dentro do bolso. É muito prático. Pra... Essa aqui ela é muito prática para você carregar ela. Então é. Nós tivemos um vídeo anterior aí que nós estávamos mostrando já fazendo ela. E agora nós estamos fazendo esse vídeo aí mostrando elas prontas. Agora elas estão prontinhas você vê que elas você pegar as na mão assim ó as duas junto e você pode colocar elas no bolso e ela é só dois tubos a antena fica toda guardada dentro dele, dos tubos e a antena também ela tem um parafuso embaixo na câmera que também pode ser desparafusado também por causa de precisar trocar. Não, ela é muito prática, essa. Essa é a antena número 3 nossa. Que é uma antena. Já com a tecnologia já mais avançada. você não vai achar a venda aí. Por, nesses mercados aí, de, igual essa. Com esse modelo. Ela é é toda trabalhada, e nós temos a, a número 2, essa de tubo que é a telescópica, que é a número 3, nós temos essa que é a número 2, e o pessoal aqui também é uma tecnologia de ponta, essa essa ela solta a antena, você, você solta aqui em cima, eu vou soltar aqui para soltar ela, você solta o parafusinho eu deixo ele um pouco apertado aqui porque a antena sai. Você pode também carregar no bolso também, só que a antena fica com a ponta para fora. Você pode colocar no bolso, mas a antena fica com a ponta de fora, porque a antena é comprida. Mas você pode desmontar e carregar ela, as duas desmontadas. Agora você pega ela aqui, você enfiou a antena de volta. Deixa sempre esse espaço aqui, ó. Entre 3 centímetros. Aperta ela de novo. Aí ela tá pronta já pra usar, ó. Então, aí nós temos a câmera dela embaixo. Aqui também é a câmera, tem uma câmera onde você coloca ouro ou coloca diamante ou coloca o ou mineral para você pesquisar e também pode ser trabalhado por comando de voz por qualquer uma delas essa número 3 agora nós tem a número 4 essa aqui é a 4 ver se nós conseguimos mostrar ela bem aí essa a 4 ela é toda em metal não tem nada de ferro nela todo tudo tudo, ah, tudo em cobre quer dizer não tem nada de ferro nela o rolamento debaixo dela é tudo é, é tudo cobre então ela é só de um material todas as antenas minhas aqui as três antenas é toda feita de um material só não tem nada de ferro nela então a ah, ela é feita também você pode trabalhar tem aqui a câmera dela é um tampão você coloca aqui também o ouro coloca diamante tampa e você pode fazer pesquisa agora mostrando aí pessoal que ela é uma antena mais simples mas é uma antena também com muita tecnologia porque ela só ela só é cobre cobre purinho então a, os tampão aqui tem uma pressão boa, então dá para vir, né? Vou tentar mostrar aqui na câmera. Ela dá também um, um fundo dela, uma câmera boa. E você coloca o tampão e pode pesquisar com ela. Ela é uma antena também muito boa também trabalha também com mineral e trabalha também para comando de voz, então é excelente para isso. Também a ela já até ela tem um preço mais em conta. E O pessoal que tiver interesse nessas antenas a descrição tá embaixo do vídeo. E aqui também está o maquinário, que nós trabalhamos com ele. Material que nós usamos, latão, cobre. Ele pediu o pessoal aí para se inscrever no canal, deixar o like aí, dar uma força para o canal poder crescer. E amanhã nós vamos ter uns vídeos bons também, amanhã uns ótimos vídeos. Que amanhã a gente vai em Minas, e vamos fazer uns vídeos lá, eu vou marcar um poço lá também, vou fazer o um vídeo marcando o poço, vai, o rapaz vai furar lá. E também a gente vai fazer umas pesquisas no Rio lá também, que a gente também não conhece o Rio. Vai aproveitar também para fazer umas pesquisas nele. Lembrando pessoal, que essa aqui é a, é a telescópia, que é uma vareta já... Ela já é uma vareta melhorada. Ela é simples de usar. Ela tá assim, você não puxa. Você fez assim, você já põe a unha aqui e já puxa ela. Puxou, esticou. Fez o L. Tá pronta pra caçar. Não vai usar mais. Se você não for usar mais ela, você coloca ela reta. E joga ela para dentro do tubo. Pega o tampão daqui, ó. tampa ela de novo, tá tampadinha não tem perigo de entrar sujeira, não tem perigo de entrar nada pode cair dentro d'água, não tem problema nenhum nenhuma, qualquer uma delas, pode, pode deixar cair dentro d'água Tira tiro dentro d'água, funciona do mesmo jeito e lembrar o pessoal também que logo logo também a gente vai ter um sorteio aí, quando a com 5 mil inscritos nós vamos sortear uma variônica um diamante e mais umas outras gemas também uma... Nós já estamos aí Faltando uns mil e pouquinho Agora acho que não demora mais uns dois meses, três meses também Já está fazendo sorteio já. Lembrar o pessoal aí Para fazer os comentários Pode fazer os comentários aí Se não entender muito, pergunta Pode ligar aí também Se precisar ligar, liga Então não tem problema nenhum não No já já nós vamos também já encerrar esse vídeo porque hoje é um vídeo mais curto. Também vou mostrar aqui para o pessoal o tipo de antena que vai. Essa aqui é a antena, ela é toda, ela encorre toda aqui dentro. Esse aqui é o que vai nas antenas telescópicas. essa é uma antena também que não acha no mercado, não tem no mercado aí para vender. Essas antenas eu tô fazendo com o resto de antena que eu tenho aí guardado. Eu tenho umas antenas guardadas, então estou aproveitando fazer mais essas telescópicas também. E então depois a gente vai ver o que vai fazer. E também logo logo eu vou ter o as antenas número 1 um. também logo logo ela tá para sair. E lembrar o pessoal aí do sorteio, assim que nós com 5 mil, nós vamos fazer o sorteio e Uns presentinhos aí para os amigos. Tá? Vamos ao próximo vídeo.